Nossa, jogando o fino do jogo. É. girador. Ah, velho, mentira que eu não fliquei nesse cara. Conseguiu ficar antes de mim? Ufa! vai ser a mesma coisa, eu vou estar mal, mas vou matar. Meu amigo, olha o meu tempo de ração, velho! Eu olhei pro cara do pouquinho de tempo, velho! Agora eu vou picar cara. Tá? Eu vou aproveitar a vantagem de... Pode correr! Boa! Deixa aí não pode continuar feita, feita, feita. Eu vou ficar aqui, eu não, não vou dar cara de pé até... Não, eu vou, vou sim, não aguento não 180, mano, tem um cara... Mano, como esse cara não caiu do mapa, velho? Ele tá em cima do, do ferro, mano Tá na nossa, eu só tô com o Soto que spray, melhor que na Mais Tem um B. Lá. Nossa. Tá o Verde jogando. Te amei? Não, sei quase lá na. na. na B. Alô. Alô? Alô? Agora aqui. Olha direitinho aí, velho. Boa. Nossa. <risos> que isso? <risos> <risos> ah, que azar Ah, confio, vai empilhar os dois Você ouviu um cara indo pra A, velho? Pra B? Sim. Que? que foi isso, velho? O cara correu pra, pra B e voltou, apareceu na A, mano. Que que é isso? Não, o cara aqui. Tira a cara, tira a cara, foda. <risos> Eita, matou. <risos> <risos> Meu, tá ridículo O tá maravilhoso <risos> Tá, tá construção Construção ali Que? Construção Boa, tem mais um ramp Uh, olha esse spray pegando <risos> Três balas Não vou nem, nem atirar porque Mano, ó, se liga Olha o mapa do roxo. ele vai rushar meio E vai falar, de novo <risos> Onde ele não. tá? Onde ele já tá? Ele nem começou o Meu o melhor me foi que eu perdi 50 de.. Ó, ah, ó, ah, ó, ah, ouviu, ouviu. Ouvi. De novo. eu... <risos> <risos> é, o cara não aguenta... Não, mano, morreu demais. Só bucha e fica esperando alguma coisa, mano. Agora não pegou o spray. Nossa, eu, agora eu peguei um... Te dei Tem... Tem HE? Faz aí, faz aí. Acho que tem um gerador, eu acho. Acho que tá... Tá pro Bialy. Pro Bialy não, eu esqueci... É... Tentei, será? Ah, eu esqueço o nome desse lugar? É... Ah, eu não vou lembrar. ai meu. Eu esqueço o nome dessa posição, velho. Eu também velho. não sei o nome da posição também. Não, eu sei, eu, eu tenho sei certeza nome desse que eu legal. sei. Meu quase. Ó, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> matar desse jeito é, que é um tem desse desse... Vamos, ver vamos, vamos ver se é reflexo. Vamos ver, vamos ver. Errou Volta de três, caçou Se cara, sem barato Mentira Não dá, não. Eu acho que tava virando. Meio não tem como passar, eu acho. Eu, eu abri o scope sem querer e eu consegui matar o cara. Eu bati sem que querer na, na ponta do teclado. Aí, Green. Se quiser vir dar um apoio aqui. Na B. Deve estar tá meio. Estou mirando. Tá mirando bem? Será que eu posso passar uhum. essas minas? Não, relaxa, tranquilo. Posso tá, tem não posso ficar não passa. Agora eu, hum. eu larguei o meio. Ah. Saiu da Bivert? Acho que. Já tá tem ali. construção. Vai ser pra A. Beb. É ah, velho, vai tomar no cu, velho. Ele Meu, olha o volume da música do cara. Boa, peraí, peraí. Uh! Tem macaco, tem macaco calma aí, calma aí, Tem, Tem, tem, tem. Uma no corpo ali, ó. O cara ali no cantinho sabe? Acho que <risos> tem. Acho que ele tá de acá. Uhum. Eu não consigo trocar daqui de cima velho. Mano, com, com, cuidado com qualquer HE que o verde Tá no peito Quatro. Pelo teto Poxa, eu dei tem que cair em quem? Sim, perdão Vamos ver, tio Tô curto de live aqui, esse eu... Tem, tem isso que eu tenho! Eu quero plantar a bomba! Me deixa plantar! Ai, Tô curto de life. Que... Tô curto <risos> lá. live aqui! <Flashbang. risos> oh. Menos 99! Se ele me dá um tiro, se ele dá um tiro sem querer, eu vou. Vou beitar. Tá, me tá meio, tá meio buraco. Não. Tá buraco. Não, não, tá não. Não, tá não. Ah, o cara vai guardar, que covarde. Só que, triste. Vou morrer não, velho. Tá indo em Matei! Ele virou. life, parabéns. Morreu, morreu, morreu. Ah, mano, o rush me trollou agora. Meu amigo! <risos> Ai não, eu toco! com. <risos> <risos> Ele jogou o Vai ter rangendo Oh, cê... Que isso, <risos> <risos> <risos> Ah, o cara me matou cego, frente, velho. Né? Que merda, mano. Eu gosto de cheater aqui, pede tranquilo. Obrigado. Ah, cabe o cego ali. Sam, tá aí, caiu? Eita, Verde, aí você aí tá uma emboscada, hein? <risos> Uns 20 caras atrás de você. O buraco. eu pegar a C4, corri A. Aí. Morreu o Boa. A mira não tá, a mira não tá como era antes, velho. Né? Não, o cara tá morto já. Um, dois, três e quatro e cinco. Ai, ah, não vou chamar. O cara da B tá recolhado. Ai, ah, que susto! Que susto, brother! Que coisa é essa, velho? O que tá acontecendo? Onde o roxo tá indo pra C4? Hum, C4. Ai, a C4 tá... O verde! Ainda apegado a C4 ou pra plantar na bomba? Onde tá? não tá no meu... Não, tá no... eu pensei que tá no meu pé, mas não tá nem. Madeira, dois madeira, dois madeiras. Boa, velho. Ah, os dois miram no tem, mesmo tem lado. Tem certias você, velho. Caralho. Tranquilo. Filho, cara. Dois rounds, você tem que matar os cinco nos dois sounds de plantar nos no. Você okay. só tem que morrer os dois sounds, eu tenho que matar <risos> três e em... caralho. <risos> Ai, Ruxo meio. Oh. Trava mesmo, o Lepro. tá bem B, tá bem Bora ver. Boa. Ai, tem atrás, atrás, atrás. Aí. Mudei. Ah, vai, vai Meu, foi rush B, confia. Puxa meio e pega todo mundo de costas. matei meu, Tô travado, velho, meu, tem cinco caras no mesmo canto, tô a quarenta, fps É, agora eu tô com sede de kill, bora. Vai que eu, vai que eu tenho uma, plan uma plant pra fazer aqui. Uma? Na beleza eu cantei. cara Ah. Eu matei o cara, o amigo dele não fez nada. O cara logo, Vou pegar a faca Verde do céu Boa Boa Tranquilo, melhor é que nada Ah, tem T2 Barra 14 Tá ótimo, jogando contra Barcar Vamos ver a patente dos Ó, oh, tropei aquela. Uma cruzada.